Eu sou doutoranda em engenharia civil, pelo programa de pós-graduação em engenharia civil, construção e infraestrutura. Eu pertenço ao grupo de pesquisa de gestão e economia da construção, coordenado pelo professor Carlos Torres Formoso. E relacionado às pesquisas desenvolvidas e coordenadas pelo grupo de gestão e economia da construção, existem diversas linhas de pesquisa, Uh, dentre elas, uh, a pesquisa que eu estou inserida, que é a pesquisa de, sobre gestão uh, de requisitos em empreendimentos de, uh, de alta complexidade. Além da gestão de requisitos, temos pesquisas relacionadas ao planejamento e controle da produção. Uh, pesquisas também vinculadas à satisfação dos usuários. Uh, e esses essas pesquisas, uh, muitas delas têm uh, utilizado o uso de tecnologia de informação e comunicação. Uh, por exemplo, a minha pesquisa está relacionado ao uso de software BIM uh, para. Build information modeling para a gestão de requisitos em empreendimentos de alta complexidade. Tenho desenvolvido, então, um estudo uh, na área hospitalar. Esse estudo eu fiz um, uma compreensão de um setor de emergência atual, que está em funcionamento dentro de um hospital, e esse, uh, parte de, de, dessas funções, dessas, uh, desses setores, vão ser realocados para uma nova edificação que está sendo construída. Então, esse estudo envolveu a captação de requisitos, a gestão desses requisitos e auxílio na tomada de decisão. Então, desde a coleta das necessidades desses usuários dessa edificação, para ver se elas estão realmente sendo atendidas com a edificação que está sendo construída. Uh, também faço parte de um estudo que iniciou uh, em parceria entre a Universidade Federal e uma em uma outra instituição federal, e esse estudo ele é coordenado uh, pelo uh, professor e diretor da, da Escola de Engenharia, o professor Luiz Carlos. E esse estudo envolve a colaboração de diversos pesquisadores para o desenvolvimento desse estudo. E o interessante é que esse estudo, por envolver essa, a importância da colaboração, uh, a gente tem uh, desenvolvido várias, uh, uh, juntamente com esses grupos de, de pesquisadores, uh, temos desenvolvido esse estudo numa sala multiuso aqui do PPGCI, para que esse uh, esse ambiente colaborativo favoreça o desenvolvimento desse estudo e nós percebemos que uh, ambientes colaborativos e essa ideia é uh, do uso de te de tecnologias baseadas em BIM. Uh, vemos que uh, temos percebido que a uh, o uso disso na, no exterior é bastante uh, importante e tem mostrado de muita relevância uh, e aplicação né para diferentes setores da uh, da construção civil, e isso a gente está tentando trazer para cá para que a gente possa, então, uh, usufruir dessas ferramentas e dessas desses conceitos para que a gente consiga, então, desenvolver um estudo mais adequado e que gere mais satisfação e benefícios para os usuários finais. Relacionado, então, a esse estudo da área hospitalar, uh, é interessante o estudo uh, entender como o ambiente construído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 o ambiente construído poderia colaborar no desenvolvimento dessas atividades. É um estudo que eu estou finalizando agora, e tem outro pesquisador também que desenvolveu um estudo nessa área sobre a gestão de requisitos regulamentares, então ele acabou tratando, trabalhando com os requisitos regulamentares para verificação e atendimento desses requisitos nesse contexto hospitalar. Eu sou aluno de mestrado acadêmico uh, aqui na URGS e uh, eu faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, Construção e Infraestrutura. Uh, eu sou orientado pelo professor Carlos Torres Formoso. A linha de pesquisa que eu me encontro uh, está relacionada ao uso de tecnologia da informação, Uh, para a modelagem desses empreendimentos hospitalares. Com o desenvolvimento desses uh, modelos virtuais das edificações, a gente conseguiu uh, levar isso para esse projeto do, do hospital. Uh, e foi muito interessante observar como uh, a percepção dos envolvidos, da equipe médica e do corpo clínico, e dos demais funcionários que trabalham nesses espaços, eles conseguiram perceber de uma forma muito melhor como uh, seria o espaço dessa nova edificação que está sendo construída. Então, com isso, eles foram capazes de entender melhor como vai ser o espaço e identificar uma série de demandas que eles não tinham compreendido originalmente no projeto que havia sido fornecido, que é um projeto convencional, bidimensional, com uso de tecnologia CAD. Então, a gente percebe uh, essa, essa questão bem interessante de que desenvolver projetos uh, e inserir informações nesses projetos com uso de tecnologia de modelagem da informação para construção, Uh, a gente consegue fornecer melhores projetos, e esses projetos, eles conseguem sim ser melhores espaços. E, e isso permite com que uh, se consiga atingir resultados mais satisfatórios num ambiente tão crítico como é o ambiente hospitalar.